Seja bem-vindo ao canal Leituras Espíritas. Você está ouvindo o audiolivro Sempre Há Uma Esperança Uma obra do médium Eurípides Kiel Pelo Espírito Roboels Capítulo 17 O Evangelho Força Maior Fizemos estágio junto à Madame Olga por cinco dias. Seguimos e testemunhamos outros atendimentos, cujos procedimentos não se alteraram. Dos quatro casos, dois não prosperaram. Os alvos mantinham regular vigilância espiritual e nada pôde ser feito pelos operários. Chegou a vez de atender Karen. Madame Olga, à noite, como sempre fazia, convocou mentalmente um dos seus operários. Mantinha sobre o colchão a foto de Gino no jornal e o endereço da sede da usina, onde mais tempo permanecia. Sintonizando a chegada do espírito que convocara por três vezes, leu o nome de Karen, de Gino e o endereço dos dois. Assaltou-me indefinida preocupação quando foi pronunciado o endereço de Karen. Também não pude deixar de lamentar o erro que aquela mulher cometia, desvirtuando o emprego de tão eficiente mediunidade. Passadas as informações, na manhã seguinte, lá se foi o operário, com dois auxiliares. Foram seguidos por mim e Letes, sem nos ver. Chegando à sala da presidência da usina, Gino lá estava, assinando vários documentos. Quando o operário tentou aproximar-se dele, não o conseguiu, só podendo ficar a alguns passos. Forçou, imprecou, blasfemou, xingou, mas não conseguiu chegar perto de Gino. Mesmo à distância, gritou o nome de Karen, tentando romper a invisível barreira. Um esforço... E se mostrou inútil. Médium, Chino deixou os documentos por um instante e tomou o seu inseparável O Evangelho segundo o Espiritismo, sentindo indefinida necessidade de ler um trecho. Abriu-o e leu o texto Os Inimigos Desencarnados, no capítulo 12. O espírito obsessor, em desespero, tentou atirar na cabeça de Gino todo o líquido que sua panela continha. Teve desagradável e aterradora surpresa. O líquido se voltou contra ele, imobilizando-o por completo, como que atingido por inexplicável e total paralisia. Os dois auxiliares saíram correndo apavorados. Vendo o operário imobilizado, Letes e eu julgamos que seria caridoso levá-lo a um pronto-socorro espiritual. De comum acordo, nós o conduzimos ao próprio centro espírita que Gino frequentava, onde foi entregue aos cuidados de guardiões espirituais, ali destacados em tempo integral. Retornamos para junto de Madame Olga. Os dois auxiliares do caso Karen chegaram logo após, pois estavam receosos de voltar pelo fracasso. Sempre que isso acontecia, eram punidos, pois madame não os escalava para tais tarefas por longo período, deixando-os em jejum, como vociferava. E, para eles, a privação de acontecimentos eróticos totalmente desregrados e inferiores era pior do que passar fome ou sentir sede. Madame Olga registrou espiritualmente o que tinha acontecido antes de os dois infelizes transmitirem qualquer notícia que ela tão bem captava pela via mediúnica. Foram deixados de castigo. Em tais situações, madame julgava prudente não insistir. Antes de dar o caso por encerrado, tomava uma medida que considerava acauteladora. Designava uma equipe de três operários para comparecer ao endereço do consulente para levar desestímulo à pretensão. Fomos com a tal equipe à casa de Karen. Lá chegando, encontramos Clóvis, o companheiro encarnado de Madame Olga, entrevistando Karen. Tinha esse indivíduo o hábito de visitar os consulentes, fossem casos aprovados ou não aprovados, para deles extorquir algum dinheiro. Maneiroso, sempre envolvia as vítimas. Com Karen, não foi diferente. Identificando-se como agente de Madame Olga encarregado das providências materiais destinadas a agradar aos guias, conseguiu que ela lhe desse mais dinheiro. Clóvis desconhecia o fracasso relativo à pretensão de Karen. Recebendo dinheiro, foi para o bar no qual se reunia com amigos, ali passando a maior parte do tempo, bebendo e jogando cartas, jogo a dinheiro. Letes acompanhou-o. Contou-me mais tarde que Clóvis, mais perdendo do que ganhando, volta e meia tomava quantias emprestadas a um agiota. Deduzimos que ele só conseguia amortizar os empréstimos achacando aos consulentes da companheira, Madame Olga. Assim, muitas das pessoas que procuravam a ledora da sorte eram duplamente espoliadas. Esperançosas, todas elas se julgavam felizes. Os espíritos que vieram à casa de Karen não tiveram nenhuma dificuldade em aproximar-se dela, em extraordinária demonstração de acasalamento fluídico entre encarnados e desencarnados fixados numa mesma ideia tudo em obediência à maravilhosa à lei espiritual da atração, ali trafegando na contramão evangélica, como infelizmente ocorre na maioria das vezes na humanidade. Inicialmente, envolveram-na com fluidos negativos que foram assimilados de imediato. A seguir, passaram a projetar quadros mentais relativos a Gino. Mostraram-no malvado, infiel... Devasso, destruidor de corações. Achegando-se ao ouvido da jovem, passaram a sugerir-lhe que desistisse de Chino. Sendo tão bela, logo arrumaria partido melhor. Ele a abandonara cruelmente e a vida inteira voltaria a fazer isso, caso se aproximassem. Ali eram três obsessores contra um encarnado. Não contavam eles, porém, com a resistência da jovem, duplamente fortalecida, de início pela cobiça e após, somada à visita do amor ao seu coração. Gino, para ela, representava a realização do ideal maior, a felicidade completa e suprema, material e sentimental. Considerei oportuno auxiliar Karen e também os espíritos infelizes, nem ela, nem eles aceitaram, repelindo-me com energia, surdos às sugestões evangélicas que lhes enderecei. De tanto insistir, por três dias os espíritos obsessores conseguiram atingir Karen, que começou a apresentar apatia, sonolência e falta de apetite. Não obstante, dia e noite tinha os pensamentos voltados para um único foco. Gino. Dormindo algumas horas durante o dia, a noite passou a ter insônia. Com isso, entre ela e os obsessores instalou-se duelo mental, ambas as partes fixadas em objetivos inferiores. Karen adoeceu, enfraquecida fisicamente, contraiu fortíssima gripe que a prostrou de vez. Por duas noites delirou, debatendo-se em convulsivos acessos de tosse, parecendo afogar-se. Assim que adormecia, passava a ter pesadelos nos quais Vito a condenava, Aurélia implorava ajuda, doutor Marcos a repreendia, Gino lhe voltava às costas e Clóvis fazia cobranças, jurando vingança pela falta de pagamento. Tais cenas, causando-lhe dor moral, porque vividas intensamente, eram extraídas da sua consciência. Considerando que o sono enfraquece os laços que prendem o espírito ao corpo, assumiam seu verdadeiro caráter, o da realidade espiritual, única que cada ser incorpora sua existência para a eternidade. Os espíritos que a assediavam consideraram que sua missão estava cumprida. Sua mãe, pobre e de pouco expediente, buscava medicá-la com remédios caseiros. Não a deixei um minuto sequer. Como seu estado se agravasse, socorri-me de piedosos vizinhos, aos quais sugeri visitá-la. Um médico parente dos vizinhos estava em visita a eles, prontificando-se a atender a doente, graciosamente medicando-a. Simultaneamente, sua mãe solicitou a uma equipe de médiums passistas do centro espírita que frequentava que viessem ministrar passes na filha. Nem bem a equipe mediúnica adentrou, os espíritos obsessores ficaram confusos. Quando um dos médiums leu um trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo, desistiram da continuidade da missão e a abandonaram a casa. Com os passes e ausente o assédio infeliz, Karen fortaleceu-se espiritualmente, refletindo no físico com o que os medicamentos produziram benéfico efeito. Fazia duas semanas que Karen procurara Madame Olga. Revoltada por não ver atendido seu desejo, começou a desconfiar de que havia sido enganada, pois pagara duas vezes, sem nenhum resultado. No íntimo, surgiu a ideia de tentar recuperar o dinheiro que tolamente havia gastado. Era a admissão do completo fracasso de Madame Olga. Concluiu que se Gino tivesse que procurá-la, já o teria feito. Decidida, dirigiu-se ao casebre no bosque, disposta a reaver seu dinheiro a qualquer custo. Ninguém a faria de boba. Justamente a ela, tão esperta. Ao se aproximar, teve uma surpresa. Algumas pessoas abandonavam apressadamente o casebre de madame, de cujas portas e janelas saía fumaça. Ao contrário dos demais, correu para mais perto para identificar melhor a proporção do provável incêndio. A porta de entrada estava escancarada e, por isso, deu um passo no interior da sala de consultas. Na penteadeira estavam as imagens e muitas velas acesas. Em meio à fumaça que vinha de outro cômodo, não conseguia ver ninguém. Ia se retirar, já parcialmente atingida pela fumaça, quando ouviu gemidos. Num relance que iria agravar positivamente o ato em seu espírito, surpreendentemente não recuou, pois que incêndios desde sempre constituem pouco de grave perigo para qualquer criatura. O sentimento de fraternidade muito atormecido despertou. E despertou justamente num dos momentos em que a tão pouco praticada a virtude desponta, de pois o fogo causa pânico em quase todos os seres vivos. Mas Karen era um espírito forte e experiente pelas multiplicadas reencarnações, fatores que afloraram num segundo. Fraternidade... Radiante sol interior. Agindo apenas por reflexo, precipitou-se para o interior do casebre, vencendo a fumaça, no propósito de ajudar. A entrada do quarto foi chamuscada por uma língua de fogo. Identificou que dali provinham o incêndio e os gemidos, estes cada vez mais angustiosos. Conseguiu ver Madame Olga tentando erguer o sócio do leito, que apenas se retorcia, sem poder levantar. Faltavam forças à mulher. Estavam incendiadas algumas vestes de clóvis. Madame voltou-se para abandonar aquele pequeno inferno em chamas, pois em pequenos pontos suas vestes também queimavam. Ao recuar o primeiro passo e se voltar, chocou-se com a jovem, recordando de pronto que era sua consulente. Fitaram-se por um instante que para ambas poderia ser fixado tanto como um milissegundo quanto um século. Olharam o homem em estertores de dor, lutando para se erguer e caindo, cada vez mais asfixiado. As duas mulheres, unindo esforços, sem que palavras fossem ditas, lutando contra um instinto de sobrevivência, Conseguiram, com muito sacrifício, arrastar o homem do quarto para a sala. Em desespero, buscavam levá-lo para fora. Inesperadamente, madame caiu ao bater as costas com força na penteadeira, derrubando as imagens e as velas. Na queda, soltou o braço de Clóvis, que puxava energicamente, pelo que o corpo do homem tombou com força madame sofreu um corte profundo num dos braços, provocado por uma das imagens quebradas e pelo combustível de velas votivas que caíram nela, incendiando. Karen, desequilibrando-se, também caiu. Bateu o rosto num toco de vela ainda aceso. Embora de curta duração, pequena chama queimou-lhe a face. Ferimento mais grave causou o contato com o líquido fervente da vela que aderiu ao seu rosto. Mesmo sob dor insuportável, as mulheres conseguiram finalmente levar clóvis para fora. Algumas garrafas de álcool explodiram, espalhando chamas violentas que acabaram por consumir a construção. Curiosos mantinham-se à distância sem o mínimo impulso de ajuda. Relutantes alguns, vendo as mulheres feridas, ampararam-nas e carregaram Clóvis, deixando-os em local seguro. Sem dificuldade, perceberam todos que Clóvis estava morto. A vegetação seca incendiou-se também, alcançando o bosque, em poucos minutos eliminando-o da paisagem. Madame, aos prantos e abraçada Karen, vendo o fim de todo o seu patrimônio, contou a causa do incêndio. Clóvis estava bêbado e, de alguma forma, deixou uma vela acesa cair na caixa onde eram guardados vários papéis. Sem controle, derrubou bebida na cama e nas vestes. Ouvindo seus gritos, corri para ajudá-lo e vi que tentava apagar o princípio do incêndio, foi quando vi suas roupas pegarem fogo e ele jogar-se na cama, onde mais alimentadas foram as chamas. — Acho que a terrível dor e a asfixia pela fumaça causaram-lhe o desmaio. Concluiu em convulsões. — Foi quando, graças a Deus, você chegou. Após a dolorida narração, desmaiou. — Graças a Deus eram palavras que os lábios de madame há anos não pronunciavam. — Graças a Deus! Pensamos eu e Letes. Do ponto de vista espiritual, muitos outros desdobramentos ocorreram. De início, percebi o efeito purificador que o fogo promoveu, em especial naquele sítio. Aproximaram-se espíritos socorristas, permanecendo nas cercanias do bosque. Sem dificuldade... Identifiquei os anjos da guarda de madame e de clóvis dentre eles, quando o fogo consumiu a casa de madame e o bosque. Grandes porções de fluidos pesados, quase pastosos, se evaporaram. Pessoa qualquer que aspirasse porção mínima daquela fumaça, num instante de maior fulgor, teria a morte instantânea, tamanha toxicidade físico-espiritual. Quando as pessoas encarnadas saíram correndo do casebre no começo do incêndio, com elas também os espíritos pantonistas o abandonaram, refugiando-se no bosque. O bosque, incendiando-se, tornou-se insuportável para os espíritos infelizes que nele se reuniam. Além dos recém-chegados, que comumente ficavam no interior do casebre, aturdidos, todos fugiram, não suportavam o calor das chamas por causa da sua densidade fluídica, grosseira e apegada ainda às coisas materiais. Alguns desfaleceram e logo foram recolhidos pelos enfermeiros do plano espiritual socorrista. Seriam levados a instituições de refazimento, já que até então vinham sendo mantidos como escravos e há algum tempo alguns pretendiam mudar de procedimento. Quanto aos demais, debandaram. Perdendo a base que os sustentava, sua vibração negativa remessou-os a infelizes regiões espirituais. Ali, cedo ou tarde, teriam que reiniciar dura caminhada de reconstrução deles próprios. Dentre os espíritos bondosos, um dirigiu-se a mim e a Letes, agradecendo as preces que fazíamos por Clóvis. Era seu anjo da guarda, demonstrando tristeza pelos descaminhos do seu tutelado, surdo e alheio às sugestões evangélicas que em vão lhe endereçava. A desencarnação de Clóvis foi traumática, pois sinistras companhias espirituais apossaram se dele. Tão logo iniciou um doloroso e difícil desligamento do corpo físico, que parecia não ter fim. Letes e eu tentamos ajudá-lo, mas só conseguimos orar, já que seu espírito vivia incrível drama por sua imprevidência. Era obrigado a abandonar a matéria, a qual fortes amarras o prendiam além de cruéis sofrimentos, mas, no plano espiritual, esperavam-no famélicos espíritos. Nem bem iniciar o desprendimento do corpo, atacaram-no, sorvendo sua já diminuta vitalidade. Criara para si mesmo um incrível paradoxo da dor das queimaduras no plano físico e do vampiresco ataque no espiritual. Sem opção, gritava horrorizado. As preces feitas por nós três em favor de Clóvis atenuaram-lhe o sofrimento, alcançado que foi por um providencial desmaio. Sob ação direta de seu anjo da guarda, sabíamos, Létis e eu, que ele mais cedo ou mais tarde despertaria com as mesmas impressões e estaria, então, em sofridas regiões do plano astral, Comumentes mentes denominadas de zonas umbralinas inferiores, sempre envolto em sombras, dúvidas e dor, tendo por companhia espíritos com eles sintonizados. Oramos igualmente pelos demais espíritos sofredores. Sabíamos também, acima de tudo, que tempo viria em que todos, tangidos pelo remorso, pela dor ou pela reflexão, volveriam seu coração para Deus, o Pai de amor, que jamais abandona seus filhos, bons ou maus. Nesse preciso momento, seriam colocados à sua frente, ao longo de repetidas reencarnações, entre provas e expiações, todos os meios e oportunidades necessários à inexorável escalada restauradora do seu progresso espiritual. Refleti sobre a bondade divina, permitindo a todos os seres navegar nos mares da vida em aprendizado constante por meio do contato com gente de toda parte. Para todas as travessias, Deus equipou-nos, seus filhos navegantes, com a diretriz segura da consciência. Nunca também faltaram estrelas no céu os espíritos protetores para nos orientar e constantemente proporcionar correção de rota. Nós é que deliberadamente nos perdemos ao insistir em navegar nas traiçoeiras águas das más tendências, desprezando os diversos faróis e boias sinalizadoras de perigo que nos advertem os ensinamentos que nos deu nosso Senhor Jesus Cristo. É tamanha a caridade do Criador que, a cada naufrágio nosso, incautos navegantes que somos, ele nos concede a bênção de nova viagem. Ou a alegria de quem, perdido no mar, ouve terra à vista. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e conhecidos.